Eu estudo muito persuasão, muito, já estudei muito e continuo estudando Só que o que eu vou falar para vocês aqui não é sobre gatilhos mentais Eu vou falar isso também, mas não é a respeito disso, como mata objeções Como faz fechamento, abertura, perguntas, pincele, tem um monte de técnicas Mas eu vou mais fundo com vocês, então vai ser denso, por quê? Eu já fiz treinamento de... Eu fiz três formações de PNL, um para de e dois Master. Eu fiz três formações de hipnoterapia, Stephen Paul Adler, é, a Ana... É, bom, esqueci mais uma, e Omni... Ah, é Stephen Paul Adler, Omni, Sofia, Sofia, Sofia, Bauer, e Sofia Bauer e mais... É, três, três formações, né? Isso, transformações. Já fiz formação em coaching, já fui no Tony, já fui no, no... Cara, muito lugar. Já li muito livro sobre comportamento humano, sobre cérebro, como é que a gente funciona. E aí você vai falar o seguinte, mas ah, não estou entendendo. O que isso tem a ver com persuasão? Tudo. Absolutamente tudo. Persuasão, como muita gente ensina, é o resumo do negócio É o resumo, é o final, assim, é, o, é a última linha Mas não é da onde de fato a coisa sai Não é da onde de fato tudo se originou Persuasão se origina na psicologia Não no gatilho mental Persuasão se origina em como a gente funciona Não como que você faz uma oferta irresistível Isso aí é o resumo, é o finalzinho, é a última linha Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui para a gente falar de persuasão, é falar sobre como a gente funciona. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa. A gente funciona da seguinte maneira. A gente sempre busca, a gente sempre busca, diminuir as nossas dores cognitivas, ou seja, se afastar daquilo que causa dor, e ir em busca daquilo que nos causa prazer. Sempre. Ponto. A gente funciona assim. Ponto. Tá? A gente funciona assim. Só que você vai falar o seguinte, mas Conrado, por que uma pessoa, então, ela quer, ela não para de fumar? Porque ela sabe que fumar faz mal para ela. Exatamente. Mas aí a gente vai para um outro campo que é o seguinte: aquilo que a gente percebe como dor e aquilo que a gente percebe como prazer, objeto de prazer, não é racional. É emocional. A gente pode saber cognitivamente, racionalmente, que tem alguma coisa que nos faz mal, mas emocionalmente, aquela coisa cobre algum buraco que a gente tem e aquilo nos faz bem emocionalmente. Apesar de racionalmente a gente saber que aquilo faz mal. Então não tem nada a ver com razão. Persuasão não tem nada a ver com razão. Zero a ver com razão. Tem a ver com emoção bruta. Entenderam? Essa é a primeira coisa. Porque mesmo sabendo que algo faz bem pra gente, a gente não escolhe aquilo. E mesmo sabendo que algo faz mal pra gente, a gente acaba escolhendo aquilo. Então não tem nada a ver com razão. Mas se a gente se sente bem fazendo algo, por algum motivo a gente se sente bem, a gente faz aquilo. Quer ver a briga entre a razão e a emoção? Fica de dieta na frente de um pedaço de pizza. A tua mente racional está falando, isso é uma pizza, isso tem pelo menos umas 1.200 calorias. É, eu já estourei as minhas calorias hoje, estourei na hora do almoço, inclusive, né? já. faz tempo que eu já estourei. É, eu estou de dieta, eu, eu sei o que, que esse pedaço de pizza vai fazer no meu organismo. Eu sei que se eu comer isso, eu vou engordar e eu já estou acima do peso, então eu tenho que maneirar e essa pizza não me pertence. No momento seguinte você faz, ah, dá essa pizza aqui que eu estou morrendo de fome, meu Deus, que pizza gostosa, ah, é muito bom esse negócio. Não teve nada a ver com razão. Absolutamente nada a ver com razão. A sua emoção é que mandou tudo bem? É a partir daí que a gente começa, persuasão começa daí, não começa de o gatilho mental, esquece, persuasão começa daí. Agora vamos, vamos falar uma outra coisa, é... traz o um microfone aqui para mim que eu vou pedir muita participação aqui porque é interação o tempo todo. Então deixa eu perguntar um negócio aqui, deixa eu perguntar para alguém aqui, perguntar para você. Vai levantar, fala pra mim. Seu nome é? Olá, Marcelo. Marcelo. Marcelo, fala pra mim. Se eu te der é, pra comer, vou pensar o quê? Um sal, tempero, uma salsinha, uma coisa bem gostosa. Um, um pedaço de terra. É, um pedaço de terra. Eu pego uma terra, eu pego um pedaço de terra, bota um sal, boto uma salsinha e dou pra você comer. Você vai falar sim ou não? Você vai recusar? Não, é o meu alimento favorito. Eu... Eu falaria não. Você falaria não. Mas eu insisto. Não, come. Tá gostoso. Provavelmente eu não ia querer não. Eu insisto 40 vezes. E ainda assim, você falaria não? Eu ia falar, bom, obrigado, acho que você tá com... Você é louco, outra... cara. Olha que interessante. Mas por que que você falaria não? Porque não me agrada comer terra. Porque não faz nenhum sentido comer terra. Nenhum. Exatamente. Você faria força, porque quando a gente está comendo a pizza a gente fala não, não quero, não, não, não quero, não. Tá, ah, ah, será? <risos> ah, vai, só um pedacinho. O que que acontece? A gente fica fazendo força para negar e chega uma hora que a nossa força acaba, porque a gente gasta aquele músculo que está negando, negando, negando, mas não dá esse negócio aqui. Mas é engraçado, se eu te oferecer 40 vezes um pedaço de terra, você vai negar todas as vezes e não vai ter feito força nenhuma. Se eu te oferecer mil vezes, você fala, cara, para, já falei que eu não quero. Não é verdade? Verdade. Por quê? Porque não faz sentido. Emocionalmente, não faz sentido comer um pedaço de terra. Mas emocionalmente, faz sentido comer a pizza. Com certeza. A emoção, ela vai desgastando a razão. Pai, come a pizza. Pai... Gostosa Lembra da última vez que você comeu? Nossa, aquele queijo derretido Depois você cola uma Coca-Cola em cima gelada Vai lá, come lá E aí tá o um anjinho não, não, come não, pelo amor de Deus A gente está de dieta Não faz isso não, se afasta daí Vai embora, vai embora E você fica naquela briga E uma dada hora você cede a emoção Porque a emoção ela fica batendo Batendo, batendo, batendo Você vai que você fala Cara, eu vou, eu vou comprar essa pizza Comer a pizza, eu vou fazer isso. Mas, se for o contrário, o pedaço de terra. A emoção do Marcelo está falando: que, que terra, velho? Que, que mané terra, tá louco? Que, que, que isso? Não. Não adianta a razão ficar lá, vai, come, come a terra, come a terra. A emoção e fala, cara, não faz sentido comer terra. Que, que loucura isso! Ele não vai fazer força, ele vai negar mil vezes na pizza e eu não sei se você come pizza ou não, mas só pegando um exemplo geral, na pizza talvez ele negue três, quatro, cinco, e ele fala, cara, deixa eu comer um pedacinho disso aqui, é só um pedacinho, entendeu? Verdade. Ou então, pizza com um pouquinho de terra também acho que vai um Acho que nem assim, a minha emoção tá brigando agora. Não vai, não né? <risos> Obrigado, Marcelo. Obrigado, palmas! <risos> então, a primeira coisa é o seguinte, qual é a melhor maneira de você vender, fazer a emoção agir a seu favor, não contra você. Porque se você fizer a emoção agir a seu favor, a emoção vai ficar falando, vai lá, compra, vai, compra, compra. E a pessoa fala, não cara, eu acho que não, acho que não é o momento, acho que não. E uma da da pessoa, ok, eu vou comprar. O contrário também é verdade. A emoção fala, não compra, não compra. e a razão fala, cara, eu acho que a gente tem que comprar. Não compra, não compra. Uma dada hora, a pessoa não compra. A emoção é sempre muito mais forte. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. É um jogo emocional, não é um jogo racional. Agora, eu me fala o seguinte. Quando eu explico as características de um produto, eu tenho aqui, por exemplo, a caneta do iPad, aqui no meu bolso. Essa caneta é uma caneta branca. Uma caneta que pesa é, 23 gramas, ela tem uma ponta, do outro lado ela é arredondada. Ela tem um chanfrado e aqui você carrega o iPad, a caneta no próprio iPad. E essa caneta custa dois mil reais. Hum, não conecta. Eu falei de característica da caneta. A caneta é branca e daí... A caneta pesa 23 gramas, e daí? Eu nem sei comparar o que é 23, o que é 50, o que é 100, o que é 2 gramas. Não sei. 2 gramas, né? Ah, a caneta tem um chanfrado, e daí? A caneta carrega no próprio iPad. Mas eu nem tenho iPad. Quer dizer, as características da caneta não fazem a caneta despertar o seu desejo. E se não desperta o seu desejo, não desperta a sua emoção. E se não desperta sua emoção, você não compra. Porque a emoção não está no jogo. Você está tentando vender uma caneta a usando apenas a razão. Explicando a caneta e não fazendo a pessoa sentir o efeito da caneta na vida dela. Entenderam isso? Então agora, o que a gente tem que entender é o seguinte. Eu vou devagar e eu vou falar passo a passo, porque é uma mudança na maneira como você vende. A gente, não, a gente não tem que ficar explicando o produto. A gente tem que fazer a pessoa sentir e acreditar no produto. Agora, a pessoa tem que saber o que ela vai comprar. Sim, você tem que explicar o produto. Mas a venda não está ali. Ali, você só mostra para a razão que a emoção estava certa desde o início. E quando você vende quando existe uma, um acordo entre a razão e a emoção. Só que a emoção ela é muito mais forte. A razão simplesmente vai lá e concorda. Arranja motivos para validar a decisão que a emoção já tomou. Entenderam? Então, a razão ela só valida uma decisão que a emoção já tomou. Então, para você vender, você tem que fazer com que a emoção daquela pessoa veja sentido... Naquilo que ela vai comprar Que você está tentando vender para ela Porque se ela não vir sentido É um pedaço de terra Que você tá tentando oferecer e a pessoa fala Cara, mas eu não gosto de terra Você não vai conseguir vender Por mais que você explique a terra Você não vai conseguir vender Tem que fazer sentido na vida dela Senão ela não vai comprar <risos>